seus lindos, lindos, lindos. Tudo bem com vocês? E olha que desenho legal de hoje. A turma da Mônica acabou de encontrar a casa de doce no meio de, sei lá, da floresta. Acho que eles estão aqui. Se você também acha que a Margarita tá doidinha para devorar essa casa de doce, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu super like, ok? Então, um, dois, três e já! Deixaram o like? Ok, pessoal? Então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pelo Cebolinha, esse desenho não tem regra de cor, ele tá usando azul e verde. E fiquem ligadinhos no vídeo fofuchos que hoje tem o quê? Palavra-chave! Esse vestidinho da Mônica eu vou pintar de vermelho e amarelo e vou deixar um pedacinho de branco. O look da Marialy hoje é roxo e cor de rosa. E o cascão que está tirando o maior sarro da cara de gulosa da Magali está igualzinha à Mônica de vermelho e amarelo. Essas florzinhas aqui serão laranja e aí nós vamos direto pra casa de doces. Eu vou começar pintando esse sorvete delicioso que eu vou pintar de cor de rosa. Ele vai ser, deixa eu ver, sabor de algodão doce. Essa casa é todinha de caramelo e chocolate. O telhado dessa casa é cheio de bolacha doce. Eu vou pintar cada uma delas com as cores arco-íris. Os pirulitos serão branco e vermelhos. E aí, todos os dois restantes vão ficar muito coloridos. Terminamos a casa, agora só vai faltar todo esse jardim com vários tons de verde e o céu. Muito fofujos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês olha que desenho mais fofujo ficou muito colorido, eu amei se você viu a palavra chave, já sabe né? deixa um comentário pra mim um grande beijo fofujo no coração de todos vocês fiquem com Deus e a gente se vê amanhã tchau